Por acaso este, por acaso este gajo eu já conheço há muitos anos. porque antigamente ele tinha um GT, era traviga, era atrevilha, o homem atualizou-se, neste caso agora tem uma carrinha, mas o espírito da arroaça está, lá um, está lá um bocadinho, está lá um bocadinho, está no sangue, <risos> portanto isto serve para aquela malta que diz, que tem aquela, que pensa, neste caso que, que pensa, ah vou ser pai, vou deixar o aço, epá, vamos deixar um bocadinho, negativo, negativo. Né? Deixamos um bocadinho, mas existem alternativas, neste Exatamente. caso uma carrinha de 7 lugares. 7 lugares vocês já vão ver que não é um cup, não é um GTI, você tem ganhado mais. Todos <risos> perto de ti vão querer Yeah, yeah, sou testa. Todo lado como o povo cheio de quista. Diamantes no pescoço, like a rockstar. São graçados como os filmes da Pixar. Low cap, no ova. Eu vou passarem por cima sem os pisa. Vou atravessar a meta sem ler o desperto Todos perto da vida, querer carexca. Yeah, yeah, sou testa. lado como de Eu sempre gostei de carros desportivos. Sim, mas pronto. E então. Qual é a monóvel mais desportiva que existe? E mais assim esteticamente esta é boa? E é esteticamente, agressivo. era esta. E daí a escolha. Epá, é a grande, mas tens de ver. Ela de origem é 170 cavalos. 175. 175? Né? E sim. Sim, já é uma carrinha de já, origem já. Já é engraçado. E sentiste Mas tem que gostei de acelerar. então se acelera tem que travar. Olha lá! Engraçado! Assim em cima estás a ver? É, não é visão tem, panorâmica. tens ah, tens uma visão bueda ampla, pois tem aqui estes vidros aqui é. naqueles cantos, meu. Quando me sentei a primeira vez aqui foi essa coisa que. aí isto é muita luz. Tem, tens uma visão. Por ti à brava. Boé ampla. Potência pô. porque também é. É uma casa que trabalha muito bem, mas também fazem-se valer do trabalho e. Pois tudo, tudo se paga. E, exatamente. E na altura o meu lençol estava a destapar os pés e não dava. <risos> <risos> <risos> Olha lá, pessoal! Vocês? já viram carrinhos aqui a andar e agora estou a ver uma carrinha com quase 2 toneladas Uf, esta merda anda bem meu mas estamos a falar de uma carrinha de 2 toneladas de 7 lugares, lugares e que se manda aqui ouve lá, arrisco-me a dizer que já filmei aqui desportivos, com a, com Pô, a Eu não vi... disse nada. Não, não, estou-te a dizer. Um T2. É? Um T2 a andar e a arrancar assim, quem diria? Com o básico, atenção. Com o básico. Com arroz e feijão. Com oh, arroz e feijão. Oi, <risos> malta, agora sim. Até logo, fiquem bem. Deixa, um abraço, pessoal. Deem um aí uma voltinha por os outros vídeos, subscrevam, partilhem e é tudo ao máximo. Tudo ao máximo. Tudo ao máximo. GÁ! <risos>